E no vídeo de hoje eu quero alertar você da importância da vistoria e revelar tudo aquilo que as incorporadoras não querem que você saiba até a entrega da chave do seu imóvel. A cada 10 pessoas que realizam o sonho de assinar o contrato de financiamento com o banco, 9 não sabe quais são os próximos passos e quais são os procedimentos. <música> Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, se você não me conhece, eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a realizar este sonho de comprar o um imóvel, de financiar o um imóvel, tenho muito conteúdo aí na internet ensinando você como você pode conseguir também realizar esse sonho como milhares de pessoas que têm me assistido aí no canal eu vou deixar aqui embaixo desse desse vídeo um link para você ter o um contato direto pelo facebook né onde você vai poder encontrar algumas informações importantes para que você também realize esse sonho tá bom mas o vídeo de hoje é justamente para falar sobre a importância da vistoria técnica, que as pessoas às vezes por comprar o um imóvel e ser é tão trabalhoso, que a gente sempre sonha e às vezes esquece de dar uma, uma importância aos processos corretos e as incorporadoras elas não querem na verdade que você tenha algumas informações sobre isso, tá? Como esse vídeo não pode ficar muito grande, eu vou dividir ele em dois. O primeiro, o primeiro vídeo aqui que eu vou fazer para você é te mostrar a importância dessa vistoria, como ela funciona, tá? E no segundo vídeo, eu vou postar logo em seguida, eu vou te mostrar os oito passos, os oito itens importantíssimos que você precisa conferir nesta vistoria técnica. Então se você já gostou do assunto desses dois vídeos que eu vou estar postando aqui, tá? eu quero que você já deixe seu like aqui embaixo para ajudar a gente aí a crescer esse vídeo possa ser impulsionado e possa alcançar o maior número de pessoas e também já vai deixando aí a sua inscrição inscreva-se no canal e acione o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você possa receber informações como essa e ajudar o canal a crescer e muitas outras pessoas também possam encontrar as informações que precisam porque a finalidade do canal é essa, é ajudar as pessoas, né? Então vamos para o conteúdo de hoje. Quando a conquista ela é tão grande e a realização desse sonho ele é parecia impossível, é normal que a primeira coisa que a gente quer fazer é se mudar logo. E para isso a gente precisa pegar a chave. E é justamente aí que a gente acaba pulando o procedimento correto, que é justamente esta vistoria. Quando você compra um imóvel de uma incorporadora, é, como é que funciona isso? Sempre quando sai o contrato de financiamento onde você assina, automaticamente os próximos passos é verificação do pagamento dos impostos que o governo pede, que é o ITBI, tá? Tudo certinho, vamos dizer que tá tudo certo com bancos, pagamentos e o que você precisa agora é das chaves. O procedimento antes disso, se Chama vistoria quando você compra um imóvel novo, quando você compra um imóvel na planta, tá? Quando você compra o um imóvel de terceiro, um imóvel já pronto, você automaticamente não existe uma vistoria. Você já visitou o imóvel, você já negociou automaticamente tudo aquilo que você precisava negociar, que são os vícios aparentes que você acabou vendo, os defeitos, pintura, piso. Você já fez uma proposta, aceitou. Aí é com você. Mas quando você tem uma compra, existe uma compra de uma incorporadora, é necessário que antes seja feita esta vistoria para que esse sonho não se torne um pesadelo depois. E existe alguns itens para esta vistoria, para acontecer essas vistorias, que eu vou numerar aqui para você em nove, nove importantes, tá? importantes, para que você saiba e não tenha problemas futuros após você pegar esta chave bom a primeira coisa sobre a vistoria que você precisa saber é como é que ela funciona tá ela é agendada através do setor que a gente chama de preference em algumas incorporadoras ou setor de atendimento ou setor de qualidade algum setor da incorporadora né da construtora vai entrar em contato com você para fazer este pré agendamento não é você que entra em contato você pode entrar em contato com a incorporadora logo depois obviamente é um direito para perguntar sobre essa data, mas é agendado. Por que, que é agendado? Porque, se não existiu numa agenda uma data, com tantas entregas, não tem como fazer tudo de uma vez só. E o pessoal precisa ter uma data, até mesmo para que você possa ir tranquilo, certinho nessa data e acompanhar tudo aquilo que você precisa na, na, para não ter problemas futuros. Então, ela é agendado conforme o seu dia e o horário que você pode. A segunda coisa que você precisa saber sobre este sobre esta vistoria técnica, como você agendou no horário, você precisa ser pontual, tá? Chega um pouco antes, seja pontual, porque geralmente as incorporas dão, as incorporadoras dão em torno de 40 minutos a uma hora pra você conferir o checklist, né no outro vídeo eu vou estar passando que check list é esse mas conferir todo o checklist, então você tem uma hora seja pontual porque se ela marcou com você três da tarde você chegou três e meia ela já agendou a partir das 4 e 15 ou 4 e meia um outro horário e às vezes em um outro local para atender uma outra pessoa aí você vai ter que fazer um reagendamento pode ser que não seja no horário que você pode no dia que você pode porque são várias pessoas que têm aí o seu agendamento e como eu sei que você é uma pessoa que fez a compra e foi muito trabalhoso conseguir este imóvel, com certeza você também tem um tem um horário e tem dia e tem pressa para poder sair às vezes de um outro imóvel, entregar um outro imóvel e ir para esse imóvel. Então, é com o horário marcado, chegue com antecedência para você aproveitar cada segundo do seu é, da sua vistoria. O terceiro ponto que eu quero deixar aqui para você é que crianças de colo e menores de 18 anos geralmente não podem entrar nesta vistoria, tá? Por quê? Não é, por que, que é proibido, Guimarães? Porque às vezes essa vistoria é feito ainda numa fase de obra, num pré, numa finalização da obra e, e, e as crianças às vezes podem correr algum risco. Muitas vezes nós pais negligenciamos. É, o cuidado para justamente prestar atenção em algum item, alguma coisa, e pode acontecer algum acidente. Então, geralmente, as incorporadoras não gostam que levem criança de colo, então, para evitar isso aí ser reagendado e atrasar, por favor, não leve nenhuma criança de colo, deixe com alguém, peça alguém para cuidar para você, e não leve menores de 18 anos também. Bom, antes de falar qual é o quarto ponto, item né qual a quarta informação que você precisa saber sobre a vistoria técnica eu quero contar uma história para você que aconteceu com um cliente que eu atendi tá eu atendi depois dele já ter aceitado a entrega das chaves e depois de ter passado pela sua vistoria técnica ele na verdade com a ânsia de querer da, daquela ansiedade né de querer comprar o imóvel de querer pegar as chaves de querer se mudar ele estava tão tão feliz com toda essa situação que ele não deu é, é, é, ênfase à importância sobre a vistoria. E ele acabou pegando as chaves e já contratando obras, já pedindo as pessoas para fazerem as coisas, colocarem gesso, fazer um monte de coisa no apartamento dele. E a pessoa que estava fazendo esse gesso percebeu que tinha um desnivelamento em algum lugar, não sei se era no teto, não sei se era no, na parede, não sei. Eu sei que esse cliente ele ficou muito chateado com a situação e com razão, mas como era um, visto, é, um vício aparente, ele precisava ter visto e ter detectado isso, na na vistoria nessa vistoria que é feito justamente essa vistoria as informações que eu estou passando aqui para você e ele não detectou e com isso ele depois quis fazer um distrato só que ele já tinha colocado dinheiro dentro desse imóvel ele já tinha colocado piso gesso ele já feito um monte de obra e foi um tremendo de um problema ele moveu um processo contra a incorporadora e acabou perdendo porque justamente sobre esta vistoria técnica a importância dela é que eu estou falando aqui nesse vídeo para você alguns detalhes da importância e o que você precisa saber realmente para que ela seja feita. Com cuidado então vamos para quatro a quarta informação sobre a vistoria técnica que você precisa saber a quarta informação que você precisa saber sobre a vistoria técnica é que nunca vá de sapato aberto chinelo sandália salto alto principalmente óbvio as mulheres então mulher nunca vá de sandalinha com os dedos aparentes e homem nunca vá de sandália ou de chinelo também tá bom Porque por que porque como eu falei a essa essa essa essa vistoria técnica ela pode ser feito numa fase ainda de finalização da obra né e quando isso acontece é muito é muito pode acontecer acidente então é muito importante que você esteja muito com muita segurança geralmente eles até fornecem capacete para você entrar nessa situação tá então para que você não tenha é, o reagendado aí a sua vistoria e não fique chateado já tem essa informação nunca vá com nenhum chinelo nenhum sapato aberto nem salto nem nada vá sempre com é, com, com tênis ou com um sapato bem fechado para que você possa dar prosseguimento aí na sua vistoria tá bom esse é o quarto passo importante e o quinto passo bom o quinto passo serve também para homens e para mulheres a quinta informação é nunca vá de vestido ou de saia e às vezes você vai precisar se agachar às vezes você vai precisar se abaixar, levantar, subir em cima de alguma coisa para conferir, e fica muito desagradável para as pessoas que vão estar lá, se você ainda tiver com uma roupa é, mais, é, mais à vontade. Então, eu aconselho para as mulheres sempre ir de calça, é importante vocês estarem sempre mais preservada para que você possa fazer uma vistoria bem mais tranquila, porque é o seu imóvel que você está ali fazendo a vistoria. Homens também nunca vão de bermuda, tá? É uma informação aí para que você também possa ir de calça, é, e, e não também, vai que cai alguma coisa, mangue, é, machuque você, se você tiver de calça, não vai acontecer nada, é, vai ser mais fácil aí pra você passar por essa vistoria então mulheres não vão de vestido, não vão de, de blusinha, vão mais preservadas e homens também vão aí de calça jeans e sempre com o quarto passo que eu passei de tênis ou de sapato, para que vocês não remarquem aí, não seja remarcado a sua vistoria técnica, tá bom? Então esse foi o quarto e o quinto item, e o sexto item gente muito legal também que eu quero passar pra vocês as pessoas não às vezes se dão conta disso que é nunca leve a família inteira na vistoria porque sempre vá você que é o responsável pelo imóvel tá comprando sua esposa você é sua esposa ou se vo ou você é solteiro leva a sua noiva ou é, se você leva o teu pai mas não leve mais de uma pessoa por que não levar a família inteira porque a hora da vistoria técnica é a hora que você vai é, ter que ter muita atenção com as informações que você vai ver aí no segundo vídeo Que eu vou estar passando pra você E quando você tem muitas pessoas vendo São muitas coisas que as pessoas vão ficar falando E você acaba não dando atenção E acaba passando um pouco de desapercebido Porque as pessoas também podem ficar impressionadas Com coisas boas que vão ver vão comentar com você E vai passar reto aí algumas informações Então, por favor, sempre que você for fazer uma vistoria Vá sempre você e mais uma pessoa Esta é a sexta informação Sobre a vistoria técnica Bom, esse sétimo item é é muito importante pelo seguinte existem vícios é aparente né e vícios que são ocultos tá? então você precisa saber essa informação, o que são vícios aparentes? vícios aparentes como eu falei aqui naquela história que eu contei daquele cliente, são vícios onde você pode verificar por exemplo que, que a pintura não está boa, alguma coisa está errada você está vendo por exemplo pode ser aqui em cima, pode ser que o friso esteja menor ou maior né? então pode ser que por exemplo algumas coisas estejam quebradas, vícios aparentes são que você vai detectar e e vai ter que passar informação nesta hora da vistoria, tá? Como eu disse, os oito itens eu vou passar no próximo vídeo, importantíssimos para que você possa conferir um a um. Então, vícios aparentes é importante você detectar nesta parte da vistoria. Vícios ocultos são vícios aonde você não vai conseguir detectar na vistoria, porque, por exemplo, o vício oculto é um vício na tomada. Você vai conseguir verificar a tomada, mas não vai saber se ela funciona, porque não foi feita a ligação de a ligação de luz. Então se você ligar uma tomada e queimar a sua televisão ou a tomada não funcionar, isso é um vício oculto e isso sim a incorporadora vai poder resolver para você. É, num outro momento tá então você precisa nessa nessa sétima informação sobre a vistoria saber identificar os vícios aparentes e antes de eu falar quais são os dois últimos mais importantes informações sobre a vistoria técnica eu quero te fazer um convite aqui nesse vídeo eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também lá onde a gente faz os comentários que as pessoas sempre vão estar tá lá comentando sobre sobre o vídeo eu vou Deixar uma, uma, um comentário fixo ali com o link, tá bom? Com o link para que você possa ter informações melhor, porque eu sei muito bem que quando a gente compra um imóvel, muitas pessoas, vamos dizer assim, ó. 40%, vamos dizer assim, um número bem baixo, 40% estão muito endividadas. Só o valor da prestação são pouquíssimas pessoas que compram um imóvel e têm a facilidade de fazer o pagamento certinho. E tem aquela dificuldade porque é imposto, é aluguel, é condomínio, e a vida parece que já fica um pouco diferente. Então eu vou deixar um link aqui embaixo para você, porque como aqui eu tenho no canal muitos vídeos ajudando as pessoas não só a comprar o imóvel, a ser aprovado, eu ensino as pessoas como elas podem conseguir ter uma renda melhor ou seja mais uma renda e nesse link somente pessoas que querem aprender como você pode aumentar a sua renda para poder ter aí conseguir pagar o financiamento conseguir pagar os impostos conseguir pagar aí para fazer uma obra legal uma modificação no seu imóvel fazer aí a mobília do seu imóvel eu só quero essas pessoas se você é essa pessoa e precisa esse é um convite para você o link vai estar tá aqui embaixo clica lá se você é uma pessoa apenas curiosa que quer chegar lá chegar e reclamar e ficar falando um monte de coisa, nem entre, só assista o vídeo aí até o final. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, clica em não gostei, escreve lá para mim o que você não gostou, para que eu possa saber e possa melhorar. Mas na verdade, só clique no link pessoas que realmente precisam ter uma renda melhor e eu quero ajudar você a aumentar aí a sua renda, te dar algumas dicas, algumas informações para que você possa ter uma vida melhor comprando seu imóvel. Tá bom? Então vamos lá para as últimas duas e mais importantes Dicas que eu tenho sobre é, sobre o que é importante você você saber sobre a vistoria técnica antes de você pegar a chave. Bom, a oitava dica e aqui que eu levo aqui a oitava e a nona dica não dica, né? Mas a informação sobre a vistoria que é mais importante é pelo seguinte: se você conferiu tudo, tá tudo certinho aí sim você vai assinar lá o laudo de vistoria técnica do imóvel para que você possa receber a chave mas se você viu que precisa ser feito alguma coisa você eles podem fazer muitas vezes vai uma equipe né como eu falei para poder reparar e fazer uns ajustes muito rapidinho ali para vocês isso pode acontecer no mesmo momento então se isso aconteceu e ele realizou aí sim entra a nona dica você pode assinar o contrato a na informação o aquele aquele laudo técnico sem problema nenhum mas se não aconteceu você precisa colocar a observação ali do que realmente você precisa que seja feito tá bom e é, na verdade, que é a nona informação, não assinar o laudo. As pessoas que estão tá ali, na verdade, ele é um funcionário, às vezes, da empresa, e o que mais ele quer é cumprir a agenda dele. Ele não quer voltar para poder atender de novo você ali. Ele quer cumprir a agenda dele, então ele está ali, quer que você assinar ah, Então, tá, você já colocou observação, eu coloquei, vai ser feito essa observação, assina aqui. Se você assinar, a incorporadora agendar para você pegar a chave, já vai ser entregue das chaves aí você não vai poder fazer absolutamente mais nada, porque você está dizendo que tudo está ok, então não assine o laudo de vistoria, tá bom? é a nona informação aí junto com essa oitava que é, se você detectou então a oitava informação que é preciso ser feita alguma observação, anote e reagende a vistoria técnica por mais que você tenha pressa, é preciso, é o seu imóvel você lutou para isso, mas se não tem nenhuma informação, está tudo certinho, assina, mas você não vai poder reclamar depois, lembre-se disso não adianta você chegar e entrar no imóvel e depois ir lá na construtora pedir para ela realmente resolver a parede que está com um probleminha porque isso pode ter sido causada por você, pela sua família, por alguém que entrou no imóvel, pelo seu prestador de serviço e incorporadora, por mais que você mova um processo, vai ser muito difícil você ganhar, tá bom? Então essas aí são as duas últimas dicas, duas últimas informações que eu queria passar pra você sobre, o LA, sobre a Vistoria Técnica, espero ter ajudado você com essas informações, fica comigo aí no próximo vídeo que eu vou estar postando, vai ser sobre quais são as oito, os oito itens essenciais que você precisa, já sabendo como Funciona a vistoria técnica e por que ela serve e como você não transformar o teu sonho aí em pesadelo. Eu vou te passar os 9 essenciais itens que você precisa conferir e como conferir para que você possa receber as suas chaves e possa ficar tranquilo no imóvel que você está comprando junto com a sua família, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like aí, senta o dedo para ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever aí no canal para dar aquela força e a gente possa crescer na comunidade, tá bom? Não esquece de acionar o sininho porque eu vou postar o próximo vídeo e você vai ser também comunicado se você quer informação me ajuda aí ajuda o canal a crescer e um abraço aqui do guimarães vejo vocês aí no próximo vídeo até daqui a pouco até mais tchau, tchau.